Essa bike aqui tá god, mano. para pra dar um rolê, né, uê? Está sobre efeito de algum entorpecente. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou! Boa. Boa! Ah, ah? ah! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Vai da lua, vai da lua, me beita. Porra. Você. Vou bangar lá, vou bangar lá. Tem que dar as call, tem que esperar o Wave dar as mano. Vamos atrás Ai, do não wave. Vai, não vai, né? wave, não se mata sem o Wave, não se mata sem o Wave, galera. <risos> vou bangar, vou bangar vai, dele. Vai, vai, vai, vai, vai. Nossa, mas que bang, hein, Gabriel? Ah, eu joguei uma bang aleatória aí. Em cima. Tá porra, da porra é eu, velho, fez que fez eu, eu, eu abri que nem o um meu. Mil... Ah, CT. Que ele vir da luta, relaxa. Tá é banga lá. Vai ser T, <risos> <risos> Ok, cachorro, cadê? Morreu? Vida. Nossa! Vou plantar A. É Planta, sem nada é B, mano. Ganhei o morro, galera do Wave! Porra! Ó, cara tá mal. O cara, é, tá Nossa, tá bacana, o cara rushou no campo aqui, eu tinha visto, mano, ia te falar. Nossa. O o que, que, você Nossa que isso? Meu Deus. Gabriel, tá gravando aí, né? Tô lógico, lógico, mano. Você acha que, tá, que ia perder mano. essa chance, velho? Achei que ia levar bala, tá na smoke o wave O Vivi não tá respondendo, mano, ele tá triste. Quer trocar de arma aqui, Rocha? Pode ser, pode ser. Ai, veio o mapa cara de ser truxa eu, o Último deve ser B, mano. de volta, Volta a base, dropa aqui pro... pro verde, mãe. Ó, toma, Draco. Toma aí, Draco. Cadê eu? Puta! Tem areia. Bora, guys. Temos que acelerar aqui. Bora, bora, bora, bora. Tem areia. Bora, banga lá. Aê! Tem areia. Voltando já, do B. Caiu, é. Areia, Arco tem um. Planta waves. Areia, cara, que no poço, tá ligado? No poço. CT ali. Aham. Espera que eu troque de arma contigo, velho Vou bangar lá, vai. Uh -huh. Os caras vão entrar só, na arma costas, toas costas, toas costas. Vou acelerar aqui também. Troca de arma aí, verde, ó. Vai, tá aqui, vai, tá aqui, vai. Tá aqui, Gabriel. Tá ali, tá ali, ó, tá ali, ó. Tá ali, ó. ali onde? Eu peguei, peguei. Onde é o tá no abajur. O que é abajur, velho? Aonde abajur, mano? <risos> Pô, essa, essa bike aqui tá god mano. Dá pra dar um rolê, né, ué? Tá sobre efeito de algum entorpecente. <risos> Fala que a trem bolou, né? Nossa, tá bom. Nossa, que isso, mano. Molei 3D. Pegou bomba. Tá embaixo ou em cima? Uê. tá com tá? caixão, mira caixão. Nossa. Joguei mais demais. One, VG, one Situation. Você tira o colete, roxo? Tava com o colete, roxo Ah, que isso, velho. Mano, vocês falam mal do Wave, mas ele é mó bom, mano. Ele é mó esperto nas economias, tá ligado? O cara é nerd, Cripe. né? Isso que é foda. Né? Mó massa isso, velho. Pro possível jogar com a arminha, tá? Ah, não. O nós vai matar menos que o Wave? Ah, não bom bem, né? Vai. Vou bongar lá pra você, vai. Agora nós está aparecendo a live do Wave, tio. Corre dois, tem dois, Volta, correu Gabriel. Tem dois, tem dois. Pode voltar, tem dois. Cadê tu, viado? Plantar pra valer onde? A Como assim já tem tá no bomb, velho? Não era 2B? banana Aí porra Tava uh! na parede Três bananas Os Três Dois dois bananas. aí Aham uh -huh. Tá, tô indo, tô indo, seguro, seguro, seguro Porra, não mata Porra, máxima ataque, tá de nós <risos> oh, tem Capete, vários aqui, tem. tá, mano <risos> Fica no peruzinho. Tem meio ainda, Jô? Tem. Tem certeza? Nossa, parece que eu tá tava todo mundo Olha ah lá, é a dupla! Wave e Lubinf, é respeita. É isso, Deus, o que tá acontecendo? Mais MF. Vou travar, ela tá puta. É aqui, Gabriel é Game. Tá, é é obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Wave. A texto tá dois mil, wave. Vem aqui na minha reta que você vai ver. Eu Eita, estou no Pino Wave. Oh. Oh. Tapete do colo. Quase eu clico no outro. Caiu o Xuxa. Que isso? Que isso? Deu uma congelada, deu uma travada, deu um tela azul. Não é possível que o Wave tá matando mais. O Wave Letícia matando mais que nós tudo, mano. Ah não, tá errado isso, tio. É aí a gente jogou mal, mano, vai. Puxa essa porra aí. Pega umas kills. Toma. Nossa, Miruda. Ah, filha da puta, aí. Você pegou de lado. Tava na banana ali, mano. Roubei, ah, <risos> mano. Nós vamos matar menos que o e. Não, mano, eu não vou deixar isso, velho. Não, ô louco, o da lua vai, vai, mano. Começa a matar aí, velho. É que o já foi top 20 Brasil. Não, ele é muito bom mesmo, mano. Ele não é ruim, não, mano. fazer o que os caras falam. Nossa, tomou ainda a lua. Vai ser B, mano. Tinha um meio, Gabriel. Tá, tá. Nossa, é, bom, é roubado, é roubado. Entrada bem é minha. Letista da piroca tá marcando B, mano. Para, cara. Ó, oh, o apoio. É mano. é, mano, tá vendo? Sobe na bike, sobe na bike. Via também. Não, não precisa de bike, não. Por que você botou no meu narizado da cara aí, Draco? Dentro do bombe, dentro do bombe, dentro do bombe. Tá de arma. Bombe Bombear? Bombear? É, eu escutei a. Olha lá, falei. tô Ah, então, mano. É que eu tô de novo com um parceiro. A gente é o Pira e o Perde, pô. Aí eu sou o, o Perde. O cara aí é, achou a gente que pode caminhar foto pô. poder. e o Perde. Nossa! Ô louco, que mentira, esse scout. mano? Ai, ainda bem que ninguém viu. Ué, os caras não entraram. Não, é não. É que agora, na passada você tava pro player, né? Agora você tá... É, não, é só você... É, com é. Não, você tá fazendo stand-up. Não, se fosse comigo...